Nesse seu, aqueles padres e monges devassos se sentiram incluídos. A temeridade de sua visão, com certeza, não passou despercebida para eles. A passagem citada continua, ainda estou estudando a questão, pois é difícil que um pecador diga, tenho um assento no céu perto de São Pedro. Mas a conclusão diz, por tudo isso, devemos louvar e glorificar esta santidade. Então significará a irmandade de ouro. Em uma palavra. Todo o concubinato do século XV e sua continuação congenérica no XVI, com todas as suas abominações, empalidecem diante dos feitos e ensinamentos dos padres e monges caídos que, na terceira década do século XVI, se ramificaram fora do antigo movimento. O monaquismo agora está realmente estendido no chão, escreve Erasmo, que certamente não foi menos do que edificado pela condição anterior, mas se os monges tivessem apenas adiado os vícios com seus casos, Parece-me que está surgindo um novo tipo de monges, muito mais perversos que os primeiros, maus como eram. É loucura substituir o mal pelo mal, mas é loucura trocar o mal por ainda pior. Isso, de acordo com Lutero, é o que os hereges geralmente fazem. Eles trocam os males da igreja por outros maiores. Muitas vezes não estamos dispostos a tolerar um mal trivial e provocamos um maior. Como muitos outros, Pirkheimer que já havia se juntado ao movimento, escreveu pouco antes de sua morte, esperávamos que a desonestidade romana, assim como a patife dos monges e sacerdotes, fosse corrigida. Mas, como se pode perceber, o assunto ou a tal ponto os patifes evangélicos tornam os outros patifes idosos, isto é, os outros ainda mais idosos em comparação com os novos regadores enfreados da liberdade. Mas o próprio pai do novo movimento não reconheceu que nosso povo está agora sete vezes pior do que antes. Romos, mentimos, trapaceamos, pinamos, engolimos e cometemos todos os tipos de vícios. Nós, alemães, somos agora motivo de chacota e vergonha de todos os países, eles nos consideram porcos vergonhosos e desagradáveis. O mesmo que disse isso lamenta ter nascido alemão, ter escrito e falado alemão, e deseja fugir de lá, para não testemunhar o julgamento de Deus sobre a Alemanha. Finalmente, há também esta, em que a nova corrente se distingue da antiga seus elementos se uniram entre si, formavam uma sociedade exclusiva, e, portanto, tanto mais perigosa cujos membros eram dominados pelas mesmas ideias. Então era necessário que essa sociedade também tivesse um nome e sociedades anônimas eram desconhecidas naqueles dias. Qual era o nome da associação de sacerdotes e religiosos caídos, na qual a corrente de declínio e corrupção moral se desfez? No início, era seita Lutero, os luteranos, e logo luterismo ou luterismo. Seita Lutero. Lutero. Impossível. Uma seita de Lutero, um Lutero sem Lutero é inconcebível. Este grande frade mendicante e sábio, que ouvimos, em 1515 1516, expressar princípios nascidos do movimento contrário de reforma que acompanhou o ramo maligno até o século XVI, ele certamente não poderia dar seu nome a tal tripulação. E ainda assim foi. Ele era o precursor daquela sociedade. A sua liberdade condicional se prendeu firmemente. Ele estabeleceu essas doutrinas, que pareciam, de fato, arrebatar seus membros da corrente de declínio, mas apenas para levá-los à ruína irrecuperável. Lutero, escreveu-se em Feld o Alduque de Lignitz, soltou um monte de loucos, loucos, que estavam acorrentados. Teria sido melhor para eles e para o bem comum, se ele os deixasse acorrentados, já que agora, em sua loucura, eles fizeram mais mal do que fizeram antes ou poderiam fazer. Em relação aos seus primeiros confrades fugitivos e companheiros de mesa, o próprio Lutero teve que confessar já em 1522, e da liberdade carnal, e por meio dele Satanás causará um grande mau cheiro contra o bom odor de nossa palavra. Mas, no entanto, ele os aceitou como seus primeiros apóstolos. Sim, verdadeiramente, os ensinamentos de Lutero foram sua inspiração. Eles viviam, agiam e pregavam de acordo com eles. Lutero foi o autor dos textos acima reunidos para a violação dos votos, a esposa de padres e monges. Ele colocou as palavras sobre a proibição do voto de castidade no catecismo maior. Ele estabeleceu o princípio de que Deus nos impôs uma coisa impossível, que o instinto, sexual, da natureza não pode ser resistido, que deve ser satisfeito. Ele se retratou queimando de consciência carnal, embora alguns anos antes a tivesse condenado e descoberto sua gênese na falta de comunhão com Deus, ele admitiu que seu próprio fervor de espírito estava diminuindo e que estava negligenciando a oração. Como seus ensinamentos foram despovoando os mosteiros, ele mesmo forneceu o incentivo para o sequestro das virgens consagradas, sendo o perpetrador chamado por ele de bem-aventurado ladrão, e comparado com Cristo, que roubou o príncipe do mundo do que era seu. Ele pegou uma das freiras sequestradas, posta à venda, como testemunha de seu evangelho, como sua concubina, e a chamou de esposa. Ele rompeu os laços do casamento e destruiu sua indissolubilidade por meio de sua teoria, que na prática encontrou expressão nas prostituições e adultérios de que tanto se queixava. Ele não proibiu a tomada de várias esposas e declarou que a poligamia não se opunha estritamente à palavra de Deus. Como panaceia para todos os pecados, prescreveu apenas a confiança no perdão de Cristo, sem exigir amor. Ele condenou a contrição, confissão e penitência da Igreja Católica, insultou o Papa como anticristo, rejeitou o sacerdócio, a missa, o estado religioso e toda boa obra. Foi seu ensinamento que as boas obras, mesmo as melhores, são pecados, e mesmo que um homem justo peça em todas as boas obras. Assim como ele impôs o pecado a Cristo, também colocou sobre ele o cumprimento de nossas orações. E com tudo isso, ele se exalta como um santo, e presume, se não o fizesse, estaria blasfemando contra Cristo. Se alguma vez uma doutrina teve que levar ao ápice da maldade, foi um como essa. Não é de se admirar que, mais do que em outros lugares, isso tenha se tornado manifesto a todos os olhos em Wittenberg, a residência de Lutero. Já em 1524, um ex-aluno de Wittenberg, o gramático alemão de Rotenburg, Valentim Michael Samer, escreveu a Lutero. O ensino de Lutero trouxe a corrente de declínio a um estado que ele mesmo reconheceu e proclamou abertamente ser muito pior do que sob o papado. Disso ele não podia esconder, pois os fatos falavam muito alto. Não importa quais pretensões ridículas ele pudesse alegar para explicá-los ou atenuá-los. Não apenas uma vez, mas muitas vezes ele diz que seus luteranos eram sete vezes piores do que antes. De fato, um demônio foi expulso de nós, mas agora sete deles mais perversos entraram em nós. Mesmo em 1523, ele teve que reconhecer que ele e seus seguidores se tornaram piores do que antes. Isso ele repete mais. Mundo por este ensinamento torna-se apenas a... quanto mais tempo existe, esse é o trabalho e o negócio do diabo maligno. Como se vê, o povo está mais avarento, menos misericordioso, mais imodesto, mais ousado e pior do que antes sob o papado. Ele percebeu que a maldade e a devassidão estão aumentando com excessiva rapidez, e isso de fato, em todos os estados, de modo que as pessoas estão se tornando demônios, mas ele quis dizer patife, apenas para ofender nosso ensino. Avareza, usura, imodéstia, gula, maldição, mentira, trapaça estão no exterior em todas as suas forças, sim, mais do que antigamente sob o papado, tal conduta desordenada por parte de quase todos, provoca fofocas sobre o Evangelho e os pregadores, sendo dito, se esse ensinamento fosse correto, o povo seria mais devoto, por isso, todos agora se queixam de que o Evangelho causa muita agitação, brigas e conduta desordenada, desde que surgiu tudo está pior do que nunca, etc. Apesar de sua garantia de que seu ensino era o Evangelho genuíno, ele ainda tinha que reconhecer que as pessoas se opuseram a isso tão vergonhosamente que quanto mais é pregado, pior eles se tornam e mais fraca é a nossa fé. Ele e seus seguidores com suas pregações, diz ele, não podem fazer mais do que tornar um único lar piedoso, se deixariam batizar. Além de Erasmo e Perqueimer, Outros não menos imparciais que Lutero também pronunciaram o mesmo julgamento. O fanfarrão apóstata franciscano, Henri von Quetembacha, em 1525, pregou, muitas pessoas agora agem como se todos os pecados e maldade fossem permitidos, como se não houvesse inferno, nem diabo, nem Deus, e eles são mais maus do que jamais foram. E ainda desejam ser bons evangélicos. Outro franciscano caído, Eberlin von Gunsburg. Escreveu da mesma forma que os evangélicos, em sua vida desenfreada, desde que se libertaram do Papa, tornaram-se duplamente piores que os papistas, sim, piores que Tiro, Sidon e Sodoma. Se, si, de acordo com a admissão do próprio Lutero e de seus seguidores, a condição moral do luterismo era muito pior do que sob o papado, quanto mais negra a época antes de Lutero pintada, mais negra deve ser a aparência do luterismo. A condição era de fato tal que, já em 1527, Lutero expressou uma dúvida se ele teria começado, se tivesse previsto todos os grandes escândalos e desordens. Sim, quem teria querido começar a pregar, disse ele onze anos depois, se soubéssemos de antemão que tanto infortúnio, facciosismo, escândalo, calúnia, ingratidão e maldade se seguiriam. Mas agora que estamos nisso, temos que pagar por isso. Suas queixas referem-se à Alemanha, que, no entanto, caiu neste triste estado em consequência de seu Evangelho. A apostasia da Igreja e do Papa levou os alemães apenas a uma acumulação de pecados e a licenciosidade carnal. Nós alemães, escreve Lutero em 1532, pecamos e somos servos do pecado, vivemos em luxúrias carnais e usamos nossa licenciosidade com força sobre nossos ouvidos. Desejamos fazer o que gostamos e o que presta um serviço ao diabo, e desejamos ser livres para fazer apenas o que queremos são os que se lembram do verdadeiro problema de como podem ser livres do pecado. Eles estão bem contentes por terem se livrado do Papa, dos funcionários e de outras leis, mas não pensam sobre como eles podem servir a Cristo e se tornarem livres do pecado. Portanto, acontecerá que não ficaremos em casa, como os servos não ficam sempre em casa, mas teremos que ser expulsos e perder novamente o Evangelho e a liberdade. Não é de admirar, então, que o reformador se arrependesse de ter nascido alemão e lamentasse, se alguém agora retratar a Alemanha, ele teria que pintá-la como uma porca. Ele agora chegou a um senso de corrupção, e se seu muito fraco e melhor tivesse a vantagem, ele ainda teria aconselhado e ajudado para que o Papa, com todas as suas abominações, pudesse vir estar sobre nós novamente. Ele agora podia experimentar em sua própria vida o que ele havia de uma vez, quando os grandes e os melhores começam a cair, eles depois se tornam os piores. Lutero, de fato, nem sempre foi assim. Ele não era apenas dotado, em muitos aspectos muito dotado, mas, ao mesmo tempo, tinha no coração a renovação oral da igreja. Ele pertencia ao Partido da Reforma, embora não fosse como Gerson fazia um século antes. Ele seguiu a corrente que se opunha àquela sobre a qual ele agora colocava o selo da consumação. Como muitos de seus contemporâneos, ele viveu como um religioso honesto, pelo menos houve um tempo em que ele demonstrou seriedade moral. É certo que ele lamentou a tendência de queda, que pregou contra ela e, para falar em sua própria língua, chamou a pá pela pá não que mau. Pois, naquele período de sua vida, Lutero foi o último, usando novamente sua expressão, a deixar teias de aranha crescerem sobre sua boca. Ele não poupou ninguém, nem alto nem baixo, naquela corrente. Como, então, ele entrou nas águas contra correntes? Como ele citou o esperado formal e o pitus rector dupe o abraço dessa corrente. A solução deste problema, que é também ao mesmo tempo explicar, verificar e lançar uma luz mais forte sobre o que já foi dito, aparecerá no decorrer deste trabalho. Como é evidente pelo exposto, não encontrei Lutero em minhas pesquisas pela primeira vez em sua figura individual, em sua própria aparência como tal, mas no luterismo que leva seu nome. Isso estava de acordo com o curso de minha investigação, que, partindo do declínio de uma parte do clero secular e regular do século 15, pretendia acompanhar sua queda até o fim. Atingido esse objetivo, a questão em que ponto Lutero e o movimento subjacente à minha pesquisa se encontraram. Naturalmente me ocorreu mais cedo do que a outra do desenvolvimento individual de Lutero, sobre a qual no começo eu não havia pensado em nada. Depois de ter descoberto Lutero no meio daquela companhia da terceira década, não pude mais me manter fora de seu caminho e me comprometi a estudá-lo pessoalmente desde aquela época até seus primeiros estudos, até o início de sua primeira atividade profissional. Foi só então, para verificar meus resultados, que entrei pela primeira vez no curso inverso e o acompanhei, ano após ano, no processo de desdobramento de seu ser. Meu objetivo principal estava centrado em averiguar que ponto de zero deve ser entendido, encontrar aquela coisa desconhecida que lentamente o empurrou para a corrente do declínio e finalmente o fez o criador e o porta-voz daquela empresa que representou o declínio em sua medida completa. Nesse sentido, sem dúvida, podemos estar certos da aprovação daquela escola moderna que, diante das tendências sociais secundantes, cujos agentes e sintomas são as individualidades, empurra os personagens isolados para segundo plano. O meio em que Lutero foi finalmente encontrado não foi apenas criado por ele, mas também exerceu uma influência reativa sobre ele. Para o estudo de Lutero, minhas fontes eram apenas os escritos de Lutero. No início, não fiz uso das exposições da vida e dos ensinamentos de Lutero. Esses eu assumi somente depois que meus próprios resultados foram firmemente estabelecidos. O plano do trabalho, que não parecia claro para alguns, foi anexado em detalhes analíticos ao prefácio acima.